Amigas, a ponta pequenina em cima, da parte de cima, dobramos ao meio, fazemos aqui uma laçada artificial, torcemos esta para cima desta, trancamos com a agulha. Aqui vamos puxar por baixo, de duas, como normal, e aqui temos que pôr uma correntinha e duas correntinhas, que é para ficarmos com a altura do ponto alto, está feito vamos fazer o ponto alto a seguir vamos puxar aqui para não ficar muito largo e aqui está reparem como este ponto é lindo, é maravilhoso e tem a mesma estrutura do ponto alto mesma estrutura, a mesma altura, tudo